Todas as pessoas já sentiram raiva em algum momento de suas vidas, pois, afinal, a vida não é feita somente de bons momentos, mas que, por vez, tal situação pode ser tão intensa que te leva a perder o controle sobre suas emoções, a ponto de gritar e querer socar algo, ou até mesmo de fazer coisas piores, e, principalmente, deixar com que outros indivíduos percebam essa sua conduta. Isso porque, quando você perde o controle de seus sentimentos, faz com que a sua capacidade de racionalidade diminua, chegando até mesmo a apagar qualquer vestígio de racionalidade que você tenha naquele momento, deixando tal sentimento dominar os seus atos e pensamentos. Então perceba aqui que nessa curta explicação, você tem um motivo para aprender a controlar a sua raiva. Mas antes de começarmos, mais um conteúdo aqui nesse canal aproveita para se inscrever e deixar o seu like por favor e bom sem mais enrolação vamos direto ao que interessa a raiva vai ser em grande parte o seu maior inimigo e caso você libere esta em suas ações no calor do momento e com uma carga explosiva de adrenalina com toda certeza fará com que você perca toda a razão e até mesmo chegue a fazer alguma besteira da qual não deveria e sim. Em grande parte, alguns indivíduos sabem muito bem como usar a raiva a seu favor. A exemplo, os lutadores de MMA. Estes sabem muito bem como usar este sentimento a seu favor, ainda mais porque a sua profissão exige que este seja explosivo quando se está dentro do rim. Ah, mais jovem cultural, eu não sou lutador de MMA, e tudo bem, meu caro amigo, mas você com toda certeza ainda pode usar esse sentimento, de inúmeras outras formas a seu favor. Outro exemplo é você conseguir utilizar este como combustível para alcançar os seus objetivos como sentimento motivador, te dando uma carga de energia sempre que precisar para continuar a prosseguir no seu caminho. Creio que a essa altura você tenha percebido que as finalidades com que você pode canalizar e liberar esse sentimento são inúmeras e que se usada do modo certo, te beneficia como fator propulsor para alcançar o que deseja. E então, para que você evite instantes em que usar a sua raiva de forma irracional vai te prejudicar, aprenda agora a controlar a sua raiva, principalmente a canalizá-la, para que você consiga intensificar suas ações e assim alcançar os seus objetivos. E evite tomar decisões quando estiver irritado, isso porque, muito provavelmente, esse sentimento vai atrapalhar o seu raciocínio. E como Dom Vito Corleone diz, a raiva te prejudica em seu julgamento. A partir de agora, treine a sua mente para que em momentos de raiva, você tenha o um controle sobre os seus pensamentos e ações. E desse modo, você vai condicionar a sua mente para que nunca tome nenhuma decisão importante ou precipitada com raiva. E às vezes possa ser que venha a acontecer de você perder o controle, pois existem situações que te levam ao extremo mas assim como Thomas Shelby, você trava e logo volta a se acalmar. Então, quando sentir que vai se desestabilizar, não faça a única coisa da qual não poderia, alimentar mais esse sentimento de raiva. Pois eu te garanto, se tem algo que este comportamento por vez vai trazer à sua vida, é só mais problemas e mais estresse. Perceba que dentre esses caminhos, seguir o que te acalma nos momentos de fúria é o melhor, pois exatamente, quando você ao invés de alimentar esse sentimento de raiva para se irritar ainda mais, você procura fazer coisas que te acalmam e não te prejudicam. E como você já deve ter percebido, a raiva não acontece em um instante. Ela surge como uma questão que te incomoda e vai aumentando e aumentando até você sair do seu controle. Então quando perceber que algo não lhe agrada, mantenha sua frieza se for necessário falar sobre ela. Pois assim... Mesmo que o outro te provoque a sair do seu limite, você não reagirá, e isso, por vez, vai manter a sua imagem pessoal como alguém que possui controle sobre as suas emoções, que no mínimo é mais vantajoso para você. E bom, espero sinceramente que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma, e para você que ficou até aqui, eu vou deixar um vídeo nos cards que vai te ajudar a dominar melhor as suas emoções. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço do Jovem Cultural e te vejo no próximo vídeo.